Fala, galera! Nesse vídeo de hoje aqui eu queria compartilhar com você uma reflexão que me bateu forte nesses dias aí de um sentimento que eu não tenho muito orgulho, que é a inveja e como que eu fiz pra superar essa vibração negativa que ficou aí na minha cabeça durante um tempo. Não só na cabeça, mas no coração, lá dentro. E espero que, com os aprendizados que eu tive, possa te ajudar caso a inveja bata aí na sua porta. Cara, a inveja é... Um sentimento foda, uma emoção escrota que bate aí em vários momentos na jornada, mas se a gente fica tentando evitá-la, escondê-la, é pior ainda. Então eu decidi abraçar mesmo, Tava sentindo esses dias, principalmente quando você fica ali muito ativo nas redes sociais, Instagram, por ser linkado ao nosso trabalho aqui, acaba que a gente gasta um tempinho e é uma rede tóxica porque você só vê o lado positivo, brilhante, maravilhoso da vida de todo mundo e a gente sabe muito bem que a vida não é tão linda assim, né? Essas fotos todas, esses stories maravilhosos aí acabam que são muito filtrados. Então por isso que eu me peguei esses dias olhando aí pessoas e influenciadores e produtores de conteúdo que eu admiro, que eu vejo. Que conquistaram um monte de coisa foda, números, impacto, é, grana, né, muita coisa aí que eu tenho hoje também como objetivo, como meta na minha vida, mas foi, foi um sentimento que eu vi: caramba, tô invejando o cara, ou tá uma coisa estranha, não, não tô orgulhoso do sentimento. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais e busquei pessoas aí que eu admiro, e que tem um nível de consciência legal para me ajudar, então uma ideia com meu grande parceiro Caduca Saúl, obrigado aí pelas belas palavras, com a minha companheira né, Thaísa, me ajudou bastante, trouxe muita luz aí em relação ao que a gente tem né, e já conquistou, Renato, Stefani lá do Hack Life também me trouxe aí boas reflexões. Então, o primeiro passo eu acho que é você se envolver e trocar ideia, né? enfrentar, e compartilhando com outras pessoas de maneira transparente a sua vulnerabilidade e o porquê que você está sentindo aquilo. Tentar explorar, né? não esconder, não reprimir, mas ir lá e explorar. E abraçar a inveja nesse momento, é, para mim, me ajudou, entendendo que faz parte, né? que a inveja ela é necessária para você crescer. No sentido de você vai admirar o outro, você vai admirar o sucesso ali do seu vizinho, mas que você não deve transformar essa inveja em ciúme, você não deve cultivá-la de uma maneira negativa. Admirar o que o outro conquistou é muito legal, mas você não precisa seguir o mesmo caminho ou atingir os mesmos resultados, porque cada um tem uma jornada, cada um tem um como, né? E essa pessoa que eu tava ali admirando, invejando, Atingiu coisas incríveis, mas com um como que não conecta com o meu caminhar. Outro auto-sabotador muito grande que a gente tem na vida é o julgamento. É o auto-sabotador crítico de nos criticar e acabar não valorizando aquilo que a gente já conquistou, né? E criticar o outro sem saber o contexto dele, seja das dificuldades e de todo de desafio que ele passou e superou. Que talvez tenha construído a persona é, ou a forma como ele é hoje, em função de estrutura que você não tem ideia. E nem o lado negativo das coisas, onde muita gente esconde, né? Você nunca vai saber. A própria pessoa não sabe, né? quanto é difícil você conhecer a sua verdadeira verdade. Ainda mais se você não conhece, imagina os outros. Outra coisa que foi interessante conversando com a galera é você ter momentos de gratidão, você nesse momento onde a inveja bater forte, você parar e olhar para tudo que você tem hoje, que você conquistou, tudo que você já é, não só pelas conquistas materiais, não. Aqui eu estou falando é, de tudo que você tem orgulho que existe na sua vida e da pessoa que você se tornou e está se tornando. E pô, quando eu parei para ver isso, tudo que eu tenho com a Thaísa, o nosso relacionamento, as pessoas que a gente ama, amigos, familiares ao nosso redor, nosso estilo de vida, as pessoas que a gente ajuda com os nossos projetos, o valor que a gente tem gerado aí, mensagens, né, de pessoas falando, nossa, senhor... É, seu vídeo me ajudou muito com tal coisa, me inspirou Minha vida mudou de tal forma, seu curso está me ajudando dessa forma Um relato de um processo individual, um grupo de mentoria Cara, isso tudo é combustível de amor para que você siga em frente e pare de só ficar olhando a grama Do vizinho que parece estar tá mais verde, mas que você nunca sabe exatamente se está verde Porque cada um pinta a sua grama da maneira que quiser Meu pensamento zen traz que a comparação ela só serve para criar o um senso de inferioridade ou superioridade. Como eu falei, se for para comparar, compare-se com você mesmo, com a sua versão. Né? E isso é um pensamento libertador. E constantemente bate né, esse sentimento de inveja aí. E a é inveja mesmo, é admiração, é a mistura, mas a inveja é importante pra gente evoluir. O importante, eu acho, é você não ficar vibrando na, numa energia negativa em relação à inveja. Você, no momento que sentir, abraçar, enfrentá-la, meditar em cima dela, tentar entender o porquê, expô-la, falar com outras pessoas que têm uma visão legal aí e voltar de uma maneira mais centrada para aquilo que importa para a sua própria evolução. Então se curtiu esse vídeo, dê o seu like, marca um amigo aí, compartilha esse vídeo com a galera, beleza? Até a próxima!